trazendo hoje a nova diretora do Planetário da URCS, esse patrimônio não apenas da universidade, mas o patrimônio da cidade de Porto Alegre também, o Planetário, professora Daniela Pavani, que também né, é coordenadora do Observatório Educativo Itinerante, programa já bastante tradicional da extensão da URCS. A gente vai conversar com ela a respeito dessa trajetória inicial dela no Planetário, sobre o trabalho também no Observatório, que, entre outras coisas, foi o que trouxe a professora Daniela até a direção do Planetário, Professora Daniela, muito boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar conversando contigo aqui hoje e com os ouvintes da rádio também. Prazer é todo nosso. Vamos primeiro trazer quem é a professora Daniela Pavani, para o público que não conhece, a nova diretora do Planetário da URCS. Falar um pouco sobre a tua trajetória nesse começo aí de, de, de Planetário, enfim, trazer aí o, o que trouxe a senhora até essa, essa condição. Bom, eu sou docente da universidade desde 2011, mas fiz aqui a minha graduação, minha pós-graduação e diria que a minha trajetória como astrônoma e como docente, extensionista, começou mesmo no planetário porque eu fui bolsista durante cinco anos do planetário durante a minha graduação e realmente essa foi uma experiência que me marcou muito pela atuação do planetário na formação de professores, no atendimento de escolares, no atendimento ao público. E isso sempre ficou muito marcado. Então, quando eu comecei a minha trajetória na pós-graduação e uh, como docente fora da universidade e aqui também... A extensão sempre me acompanhou, a partir dessa experiência muito marcante e da experiência que eu tive justamente com o Observatório Educativo Itinerante, que é um programa que existe há 20 anos e que eu atuava como monitora quando eu estava na pós-graduação e agora assumi a coordenação quando entrei como docente aqui. Então, as duas coisas acabaram né, se complementando, foram duas experiências de extensão que marcam e marcaram a minha vida como pesquisadora, como docente né, e como extensionista. Então essa chegada no planetário certamente ela está aliada com essas, com essas duas experiências que já vêm de longa data né? E que agora eu posso então uni-las, digamos assim, à frente do planetário da URCS E como várias trajetórias de, enfim, de, de diretores de, de, de órgãos aqui da universidade, de extensionistas Começa lá atrás, quando ainda é aluno de graduação, bolsista para desembocar depois num outro momento da carreira, num, num cargo de direção também, né, professora? Sem dúvida, às vezes a gente pensa muito, a nossa universidade tem uma marca muito forte de excelência na pesquisa acadêmica, então muitas vezes a gente pensa nessa formação do futuro pesquisador com a iniciação científica e não faz esse olhar para as outras áreas que a universidade também cobre, e que fazem parte da tríade ensino, pesquisa e extensão. Então, tanto as experiências que a gente pode ter enquanto graduandos à frente do ensino, como bolsas de iniciação à docência, da pesquisa, iniciação científica, mas a extensão. E a extensão, independente de uh, se o futuro profissional vai atuar nessa área, ela é muito importante para a formação enquanto cidadão da gente, né? enquanto... Uh, perceber que a universidade precisa ter uma ligação com a comunidade e que nós, enquanto estudantes, que estamos numa universidade que é pública, mas não é de graça, ela custa, ela é um investimento social, precisamos dar um retorno também. Então, a extensão... Ela prepara para a vida, mas também prepara, quem sabe, os nossos futuros profissionais aqui da universidade, sejam técnicos, sejam docentes, a, ter, a terem essa ação que integra né, e que procura dar esse retorno, que depois, talvez, à frente de uma direção, de uma chefia, seja ali em qualquer nível, vai ser muito importante. Né? Muitas vezes a gente esquece desse papel da extensão, que é fundamental, acredito, para a nossa formação né, e para dar esse espírito de solidariedade a quem frequenta a universidade vai ser um futuro profissional. Nesse período todo, bom, a senhora acompanha o trabalho do Planetário já há bastante tempo, né e em diferentes níveis, como a gente estava falando. Uhum. Uh, nesse período todo, de, de todos esses anos, e a, e a partir de agora, como é que a senhora vê essa essa evolução do Planetário e, o, e os desafios dessas, desse seu começo de gestão e dos próximos anos também? é O Planetário, acho que como tu bem disseste aí no início, ele está no coração né dos Porto Alegrenses, e, uh, dos gaúchos, eu diria, né, e além disso, às vezes as pessoas não sabem, mas mesmo o público de Santa Catarina vem a Porto Alegre, porque, por exemplo, o oeste de Santa Catarina é mais fácil vir para Porto Alegre do que para Florianópolis, né, e o nosso planetário é um planetário uh, que tem mais, mais ferramentas, digamos assim, até do que o planetário da Federal de Santa Catarina. Então, o planetário, ele, eu pude acompanhar isso, né, ele está ele uh, no imaginário e no coletivo uh, da nossa cidade, na cidade na cabeça, nos corações, digamos assim, né, das pessoas que vão lá quando crianças e daqui a pouco ligam ao Planetário e dizem, ah, eu, eu fui quando criança, quero levar meus filhos agora, né. E eu pude acompanhar o Planetário, então, como estudante, depois como colaborador externo depois quando vim para a universidade numa parceria que sempre estabeleci com a professora Maria Helena, então, diretora do Planetário, que esteve há 15 anos, né, à frente do Planetário e que auxiliou a, a sedimentar essa posição do Planetário, não só uh, como um espaço de, de lembranças carinhosas, mas de protagonismo, aqui no Rio Grande do Sul e no país. Né? A professora Maria Helena foi inclusive presidente da Associação Brasileira de Planetários. Né? Recentemente então, homenageada por todos os trabalho. Recentemente, né? homenageada no Instituto de Física, agora uma semana atrás, e certamente muitas outras homenagens ah, muitas virão. Outras. Tá? Então. É uma responsabilidade imensa, né? O planetário também tem uma equipe muito capacitada de técnicos, né? Que, que atuam já há bastante tempo e também tem essa essa relação de carinho pelo trabalho que fazem. É? Então é um desafio manter o planetário no nível que ele está, mas ao mesmo tempo alçá-lo a novos voos, né? Porque também é isso que se espera quando uma nova pessoa assume a, a direção de algo, né? Então o nosso desafio. É, dentro das condições adversas que nós temos hoje no país de recursos para extensão, de recursos para educação, infelizmente, conseguirmos encontrar caminhos para o planetário alçar esses voos. Né? A administração tem nos apoiado, a pró-reitoria de extensão, a professora Sandra e toda a sua equipe tem sido fundamental. Uh, estamos, alguns funcionários, né, alguns servidores se aposentaram, então nós estamos no momento de troca de toda a equipe. Né? Isso fez com que a gente tivesse que diminuir um pouco nosso atendimento, o planetário, ele, o equipamento, é um equipamento que requer de seis meses a um ano, praticamente, de treinamento para se operar, né, então a troca de um servidor que atua, que é uh, o operador, como a gente chama, né, é, é algo de impacto para o planetário, nós estamos justamente nessa fase, agora, há um mês, recebemos um novo servidor na universidade que foi para a universidade, para o planetário, e agora o que nós estamos focado é com a nossa equipe, com todas as qualidades da equipe, conseguirmos alçar, alçar esses voos. E estamos preparando então o um aniversário de 45 anos do Planetário, né? Dia 11 de novembro, o Planetário faz 45 anos e vamos lançar a nova programação do Planetário e a, nova, e a programação de comemoração com a Festa da Primavera, que vai ocorrer no dia 22 de setembro. Já aproveito para convidar os ouvintes. Olha aí. Uma festa que, que será não só do Planetário, mas de várias unidades da Universidade. O Museu da URGS vai ser copromotor promotor conosco. E a ideia é aproveitar essa data para trabalharmos a influência e o impacto nas diferentes culturas do que é essa mudança de estação, né? Que nós urbanos já perdemos essa esse vínculo de mudança de estação, que é a época de, de, de semear, né, para depois colher, mas que várias culturas ainda possuem, culturas desde indígenas, quilombolas, africanas, agricultores, pequenos agricultores, né, rurais, populações ribeirinhas, caiçaras, ideia né? então, é fazermos um evento que reúna que dê a identidade da América Latina nesse aspecto cultural da relação com a natureza e com as estações do ano, abrindo, então, essa comemoração de 45 anos do Planetário. E isso tem tudo a ver com astronomia também, porque nós estamos no equinócio, né? Então, Exatamente. toda, toda essa, essa ligação entre astronomia e, muitas vezes, a cultura que as pessoas têm dificuldade de realizar, porque parece uma coisa muito inatingível, Exato. né? E o Planetário faz esse trabalho junto à comunidade, com Sim, extensão, ele é, é fundamental né? nisso, eu, né? Eu assumi o Planetário, fui olhar o calendário e olhei assim, ah... O equinócio vai entrar numa sexta-feira em torno das oito da noite. Disse, bom, está pedindo uma festa, né? A gente já está pensando <risos> o que nós precisamos fazer aqui para comemorar esse aniversário do Planetário. Está aí, esse é o dia. Então, durante o dia vão ser atividades diferenciadas para as escolas, tendo esse foco ecológico de interação com a natureza, né? de retomada desses significados da importância uh, da gente conhecer a natureza e os fenômenos naturais de uma forma... Uh, que tem a ver com, com a nossa história, a nossa cultura, mas também tem, carrega ciência, conhecimentos né, que nós construímos. E a ideia é, à noite, então, fazer uma grande festa com apresentações culturais, performances artísticas, né, e aí buscando, centrado assim, nessa cultura da América Latina, buscando fazer essa integração também Juntando grupos de pesquisa, né, que atuam na universidade nesse, nesse âmbito, né, de, de, de resguardar, de, de uh, retomar a cultura América Latina dos povos originários, dos povos diaspóricos, né estaremos todos integrados nesse dia fazendo essa é festa. É um o direcionamento da extensão da URCS também, essa ligação com a América Latina. Né? Sem dúvida. Uh, falando um pouco sobre o Observatório Educativo Itinerante, que é um projeto também que tem tudo a ver com o planetário e, e com toda a sua trajetória também. A gente teve recentemente, no dia 14 de julho, né, uma ação chamada Tudo que está no céu também está aqui na terra, uma noite de observação do céu e de conversas com sábios indígenas Guarani e Juruá, também tem tudo a ver com esse com esse evento? nessa Sem dúvida, está tudo integrado, né a gente procura fazer essa ação na extensão Vendo esses vários essas várias facetas Como é que foi esse evento? Então, esse evento ele surge uh, de, de dois aspectos O Museu da URGS tem uma longa trajetória uh, de realização de diálogos interculturais E a partir dessa longa trajetória, o ano passado o observatório buscou o museu Para que nós realizássemos o primeiro encontro aqui da Universidade de Astronomia nas Culturas que é a, a astronomia voltada a olhar os diferentes céus que existem. Não existe um único céu ocidental da cultura eurocentrada, né, mas existem diferentes céus a partir de cada cultura e dos significados que esse céu possui para cada cultura. Realizamos esse encontro, que foi fantástico, no final do ano, e começamos, então, uma relação com vários grupos uh, indígenas aqui de Porto Alegre, em especial, uh, essa aldeia Guarani, que tem uma escola indígena que fica ali no Parque Estadual de Itapuã. Foi um momento realmente muito importante de trocas dos acadêmicos com os grupos culturais que se sentiram numa relação de ouro totalidade para falar da sua história, para interagir com a universidade. E marcou tanto que eles nos chamaram no início do ano para que voltássemos à aldeia, para que realizássemos uma formação com os professores, que são professores brancos e indígenas na escola. E começamos essa interação sempre na parceria com o Museu da URCS. E uh, ao... Realizamos as nossas reuniões e conversas, eles uh, se sentiram confiantes, porque é uma relação que precisa construir de confiança, né? São povos que foram humilhados, afastados da sua cultura, né? Retirados das suas terras, então eles não se entregam assim facilmente. A partir de várias interações, o que eles nos disseram é que realmente o objetivo deles era também fazer um resgate cultural deles. As novas gerações estão perdendo esse conhecimento da cultura guarani né, e da relação com o céu que estão com os velhos, com os sábios. Né? E aí começamos, então, esse programa que é de formação dos professores, mas formação entre eles, que nós estamos auxiliando a mediar. E aí, uh, esse evento do dia 14 veio nesse sentido. né? Seria, inicialmente, um, evento, um momento em que nós levaríamos telescópios, faríamos conversas com os jovens, com os velhos, auxiliaríamos eles a retomar esse contato com o céu, é? para que a partir daí retomem a sua cultura. E no meio do processo é? se deu que o governo do estado, aparentemente, pretende construir um novo presídio é? no antigo hospital de leprosos lá do Parque Estadual de Itapuã, e, uh, aparentemente, são informações que a gente está buscando, incluiria parte das terras que seriam que já estavam sendo demarcadas para fazer parte da aldeia. Então, uh, a comunidade que já estava, a própria comunidade de Itapuá, que já, já estava uh, se, se envolvendo com a aldeia, né? a partir disso, o cacique achou que esse era um momento, então, de fazer essa integração da aldeia com a comunidade, com o apoio da universidade. E esse evento que era para ser entre nós e a aldeia, rapidamente se transformou num grande evento. Tivemos 200 pessoas, estudantes da universidade, professores, escola nos arredores, a comunidade de Itapuã, na aldeia, numa noite que foi fantástica, de interações, de trocas, de trilhas, de olhar para o céu, de conversar sobre a cultura. De extensão. De, exatamente. Na é, veia, o que a gente né? faz extensão na veia, exatamente. E o que mais me chamou a atenção, nesses tempos difíceis, né, que muitas vezes são de ódios nas redes sociais, foi... Um, a solidariedade e o espírito de quem esteve lá Porque foi um evento que inicialmente foi projetado para 50 pessoas E apareceram 200 pessoas né? e, e haveria degustação de alimentação típica deles né? Tudo teve que ser muito partilhado para <risos> dar conta de todo mundo E todos estavam muito faceiros, todos estavam contentes Todos uh, tiveram uma relação realmente assim Que me emocionou porque poucas vezes eu vi né? Esse desprendimento de todos os lados né? O pessoal da aldeia ficou extremamente emocionado né? O cacique Arnildo faz, fez, Feliz faceiro né? Esse foi um evento então do Que iniciou a partir dessa relação Do Planetário com o Museu da URGS Com o ForProf aqui da universidade O próprio Planetário e os programas de extensão Mostrando toda essa interligação né? A partir de vários parceiros E desse olhar de realmente de integração Da universidade estar a serviço da comunidade Né? para auxiliar nas suas necessidades, se transformou nesse evento lindo né? e que tem, vai, que segue. Né? É um projeto de longo prazo e esse foi um dos eventos mostrando toda a potencialidade que a gente tem para isso. Fora né? claro que lá o céu aparece Não, muito eu, melhor senhora, do que na cidade. Senhora, né? Eu sou astrônoma, né? então eu tô acostumada a olhar para o céu. E eu fiquei impressionada porque aqui na Grande Porto Alegre eu nunca tinha tido a oportunidade de olhar a Via Láctea, na nossa galáxia é a Via Láctea, mas a gente quando olha, o que deu o nome à nossa galáxia, quando a gente olha para o céu, nós vamos ter uma faixa que ela é iluminada, que é justamente em direção, a gente está olhando para o plano da galáxia da nossa posição no sistema solar, então a gente enxerga o acúmulo de estrelas de gás e poeira que tem em direção ao centro, é uma faixa brilhante. E eu só vi isso no interior, bem no interior do Rio Grande do Sul. E tudo convergiu, né? Uh, o tempo ficou maravilhoso, foi um tempo seco, noite limpa e aquele céu estrelado e a Via Láctea, assim, de fora a fora no céu, foi realmente fantástico. Professora Daniela Pavani, nova diretora do Planetário da URCS, coordenadora do Observatório Educativo Itinerante, muito obrigado pela participação aqui na Extensão em Foco, sucesso na nova gestão e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, muito obrigada e uma boa tarde para todos os ouvintes. Vamos agora às notícias da Extensão.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 Para mais informações a respeito de inscrições e modelos de resumo, acesse o site www.urx.br barra salão de extensão. A Escola de Verão do Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados tem inscrições abertas até o dia 15 de agosto. O tema abordado será BRICS, Estado, Cultura e Sociedade. Os encontros serão realizados no Auditório do ILEA, no Campus do Vale, dos dias 21 a 25 de agosto, sempre às 2 da tarde. O programa é voltado para a comunidade da URGS e dará certificação de 20 horas, disponível a partir de outubro via portal de extensão da URGS. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail eventosilea.urgs.br ou pelo telefone 3308-6941. Extensão em Foco tem produção e apresentação de Vicente Fonseca, técnica de Luiz Fogasse. Voltamos na semana que vem.